Para com isso, mano. Que vai ter nego aí desfazendo casamento. Cadê isso aí, bicho? Eu falo pra você que os caras estão tá se apaixonando por mim. Você não acredita? Você vai perder isso aqui, ó. Uhum. Os caras lá no meu Instagram, lá, eu vou falar pra você. Estão uhum. até apelando já, viu? Mostra o calo. Tem nego. Mandando nude. Do ladinho? É. Tem nego Tem lá nudes. mandando. É, nos directs, meu. Se você não me segue, vai lá, Bidu Garage. Lá onde tudo acontece. Então vamos lá, amor, para o próximo vídeo? Vamos. Próximo vídeo vai ser o quê, amor? Hã? Como pentear hum. o cabelo? Porque minha mulher aqui parece um espantalho, filho. Eu não vou mostrar para não assustar vocês. <risos> tá maluco, Estamos Tamo combinando. Tá por quê, meu? Você também tá parecendo um... Tamo, Tamo combinando, então. Me passa esse trocinho aqui, amor. Acabei de comprar esse negócio aqui para minha filha, ó. Essa molecada, eu vou falar. Polvinho do humor, ó. Assim ele tá isso. feliz. Isso aqui é pra dizer como que você tá durante o dia, né? É. Tô feliz. Aí aqui, ó, você vira. Tô bravo. Ó. O meu vai ficar sempre assim, ó. Tô nem. É só essa molecada. Molecada tonta do caramba. É Eu não sou tonta. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Próximo vídeo é o quê, amor? Fala pro pessoal. Como fazer curva em gomos? Como que é? Curva em gomos Curva é isso aqui. em gomos É isso aqui Para que, que você vai usar isso? Pressurização, Pressurização. Escapamento O que mais? Quem mais? Tudo que você A bengala uma bengala aqui, ó, se você quiser, ó. <risos> você não curva no seu carro. Então, precisou precisou fazer uma curvinha? Por que fazem isso? Porque o inox não dá pra dobrar naquelas máquinas. Ele ou rasga ou amassa. Aqui, ó. O mesmo diâmetro que tem aqui. Ficou esquisito isso aqui, não ficou? Ficou muito esquisito. <risos> o mesmo diâmetro que tem aqui. Peraí, peraí, ele aí, tem. Peraí, aqui. peraí, peraí, peraí. Só um minutinho. Deixa eu dar um, um zoom ali naquela bela imagem. Nossa senhora. Estraga o vídeo, viu? Bem que o bicho oh, é bonito olha. mesmo. Fih é da mãe. Fih é da mãe. Fih é da oh, mãe. mãe. Oh, vamos lá. É vamos que lá. eu não tenho nenhum aqui pra mostrar eu... o que, que. Ah, eu tenho. Peraí. Peraí, mano. Que coisa. Aqui? Que coisa. Assim que amante. É é é é Fiquem com essa que bela imagem. É que que é que é que que é Ó, 100% na garagem aqui ali, ó. ó Funilaria, pintura, tudo Ó, hum. isso aqui é um tubo dobrado em máquina, ó Tá Ai. vendo como aqui ele amassa? E diminui, parece, né? Ó, aqui ele vem de 2,5, ó como aqui amassa O que que acontece com isso? Perde o fluxo de gases Aí você fala assim Aí, Mas aí você tá falando da parte técnica Não, então, aí você fala assim Pô, eu tenho um escapamento de 2,5 Não, você aqui não Que ele tem... mata, ó Tá vendo? Aqui deve ter duas e três quartos e tal. Então, para um fluxo, um fluxo de ar ser perfeito, a mesma medida que tem aqui, vai ter aqui, é assim que faz. É assim que faz. Certo? O que que acontece? O que que acontece? Hum. Se você vai num, num profissional para fazer um negócio desse aqui, não é barato. E não é injusto o cara cobrar caro. Por quê? Porque é trabalhoso de fazer, realmente. Não é fácil. Certo? Só que dá pra fazer em casa. O que, que eu uso nisso aqui? Uma lixadeira. Uma furadeira. E só. E uma máquina de solda, né? Que não é... Não é... é TIG. Eu não uso TIG porque eu não tenho... Essa dá elétrica. pra transformar em TIG? Dá. Ó, esse aqui é uma peça que já foi soldada, ó. Tá vendo, ó? Na elétrica. Aí você fala, nossa, a solda fica toda suja. E não sei o quê. Não fica igual a TIG. Não, não fica. Não tem como se comparar com uma TIG. É o mesmo vídeo? Não. Só que vai funcionar do mesmo jeito. Vocês vão acompanhar os próximos vídeos aí, dessa peça acabada, com acabamento, tudo bonitinho, fechou? Vamos lá. Aqui, vamos ensinar você agora a cortar esses gominhos. Ingrediente para essa receita é o quê? O que, que é isso, amor? Um metro. Um metro. O que, que é isso? <risos> Poxa, Uma folha de sulfite. Que que é isso? Um pedaço de cantoneira cantoneira E um canetão Tá certo? Tá certo Então vamos lá, primeira coisa que você tem que fazer Temos que traçar Uma linha reta para achar O meio do tubo, certo? Ó, faço um risquinho aqui Eu preciso traçar uma linha reta aqui. Como que eu traço uma linha reta aqui? Não tem como Na mão é muito difícil, ó Uma cantoneira você apoia aqui, ó. Ela sempre vai ficar reta. Ela nunca vai... Ó. Se você torce ela aqui assim, ó. Ela sai fora, tá vendo? Ó, ela não encaixa, ó. Então se você colocar ela retinha aqui, ó. Você vai conseguir traçar uma linha reta num tubo redondo. Ó. Tá certo? Tá certo. Agora aqui, o que que eu faço? Eu preciso achar o meio do outro lado. O que você faz? Vai lá no olho, nunca vai ficar exato, certo? É onde entra a folha de caderno. Ó. Você vem aqui, ó. Coloca ela aqui em cima, tá certo? Tá pegando legalzinho, ó? Uhum. Traça um risquinho aqui, ó. Bem na direção. E aí você vem, ó. Dá a volta nela. Tá certo? E traça um risquinho aqui de novo, ó. Pegou, amor? Pegou. Ó. O que, que você vai fazer agora? Você achar o meio do outro lado. Você vem aqui ó, e junta as duas partes. Ó. Os dois risquinhos. Tá vendo? Risquinho com risquinho. Vem aqui. juntou. Vem aqui e faz um risquinho. Só para você não se perder. Você tem o meio do outro lado. Você coloca o risquinho aqui. Virou aqui. Tem o um meio do outro lado, tá certo? Cantoneira. Cantoneirinha pra traçar uma linha reta. Ó. Não, fala pra mim se tem vídeo assim no, no YouTube, mano. Fala. Como que a gente tem? Não, né? então. Se tem vídeo que, que. Assim, um exemplo. Tem vários vídeos disso aqui. Só que nenhum você consegue entender. Os caras ensinam a fazer um desenho, que é um monte de fórmula. Eu <risos> não, não entra na minha cabeça aí, não. <risos> Assim é do jeito que você vai entender Agora hum. vamos lá Eu preciso traçar uma linha reta aqui, ó Na volta do tubo Tá pegando o tubo aqui, mano? Não tá pegando o tubo ó. Ah. Eu preciso traçar uma linha reta assim, ó hum. Pra nós começar a traçar a, a... Pra cortar esse troço aqui, ó Pra cortar esse... Os gominhos Os gominhos, tá certo? Como que a gente vai fazer isso, ó você vai catar essa mesma folha de papel Vai colocar aqui, ó ó, E vai juntar Pegou bem pertinho aqui, ó Tá vendo, ó Você tem que juntar as duas pontinhas, ó Elas tem que ficar exatamente alinhadas, tá vendo? Se ela ficar assim, ó Você já vai ter uma linha torta Ó Se ela ficar assim, ó Você já vai ter uma linha torta Ela tem que ficar exatamente pontinha com pontinha Tá vendo? Tá vendo? precisão precisão isso aqui é torno ó você vai traçar uma linha reta ó Sordo. ó aqui você vai ter uma linha reta é torno viu? não torto né mano é. ó tá certo teremos uma linha reta ó traçou tudo aqui ó morcego está subindo isso aí é normal ó Tem uma linha exatamente reta ó Peraí Espera aí que eu vou medir aqui pro pessoal ver que tá reto. Ó, não tem conversa, ó. 2,5 desse lado. Vamos lá do outro lado. 2,5, ó. Exato. Quer no meio aqui para tirar a diferença mesmo lá. 2,5. Essa é, é, isso aqui é precisão, mano. <risos> não tem conversa, ó. Agora assim, você Tudo vai depender da curva que você vai querer traçar. Eu vou passar aqui para vocês um padrão um padrão. Se você quiser uma curva assim, ó. Por exemplo, ó. Essa curva aqui, mais longa, ó. Essa curva sai daqui. Se você quiser ela, que ela venha mais longe assim. Hum, você aberta. aumenta um pouquinho aqui, mais aberta, sabe? Aqui é uma curva fechada. Eu uso esse padrão. Isso aqui é um padrão. Vamos dizer que é um padrão. Se eu não me engano, é 9 graus que dá. Não sei de onde que eu vi isso, mas é. Mas beleza. Ó. Você vai catar nessa linha reta aqui. Tá pegando aqui, amor? Bem... Nessa linha reta, ó, você vai traçar aqui meio centímetro, meio centímetro aqui, meio centímetro aqui. Tá certo? Tá. Do outro lado, você vai traçar aqui um e meio, e aqui um e meio. Vai dar três. Vai dar três centímetros aqui. E um centímetro aqui Esse é o padrão Se você quiser fazer uma curva mais fechada Tal Dá pra diminuir um pouquinho aqui Aqui, pessoal Cuidado pra não deixar muito grande Porque senão ele vai fazer uma quina viva, sabe? Um canto vivo Sabe? Vai ficar um negócio feio assim Não uma vai conta. ficar... É Vai ficar um... um, um como conta. se fosse um quadrado assim E aí não fica bonito não... O fluxo não fica <risos> bom Vai ficar uma bosta <risos> é isso, é, vai ficar uma merda. Beleza. Com essa, essa o, o, medida. Ó, isso ah, isso que você já fez um monte de vez. Um monte de vez. Não tenho vergonha de, fazer, de falar, não. Ó, se vocês verem aqui, ó lá. É o padrão, tá vendo? Ó, um centímetro aqui, ó. Três centímetros aqui, ó. Isso aqui é o padrão para tudo. Pra tudo, beleza, vamos voltar lá. E a nossa folhinha de caderno? Quanto que pagamos nessa folha, amor? Carinho. 600 reais. Só <risos> <risos> por Deus. Véio. Vamos lá, ó. O que que nós vamos fazer aqui agora? Eu não sei o que ainda acha, né, No canal. Brincal... Vem cá. Eu falo pra você que esse aqui é o melhor canal, filho. Que a turma entende nossa linguagem. Ó. Nossa folha de caderno de 600 reais. Muito caro. Você vai catar aqui no pontinho que você traçou um e-mail. Vai um, alinhar. Um e Alinhou aqui, tá certo? Alinhou. Alinhou aqui, Alinhou. no de baixo. E traça uma linha, ó. Meu cacete. Tracei a linha aqui, ó. Ah, ele já deu o tamanho do corte, já. Oh, oh, oh, oh vem <risos> comigo, bicho. <risos> agora você faz isso do outro lado. Vem cá, mano. Oh, até eu tô aprendendo. Oxi, aqui, ó. Do outro lado Ó Meu Deus, parece que eu tô com mal de parte O que que acontece, ó? que que acontece? Tá pegando aí, não? Aqui vai dar um, uma quininha, ó Você vem na mão mesmo aqui, ó E apruma tchau, tchau, tchau. ela, ó Apruma ela Por Sabe isso que eu é falo você que você quer... Cortado. É no olho, é no olho, filho Ó, tá vendo que aqui, ó Ó que bonitinho que fica, ó o tá. que que acontece? Você vai traçar essa mesma linha aqui Eu não vou traçar Eu vou traçar só de novo Vou traçar O vídeo vai ficar gigante, mano Tô nem aí Que é bom que o pessoal me vê mais Me vê mais Ó Traçar a linha mostra a minha cara não, mano Que eu fico mordendo a língua <risos> Ó certo? Tá aí vendo que é. aqui você já tem um gominho? Ah, um gominho. Tá vendo? O que que acontece? No próximo gomo, você já vai vir aqui, ó. O que que acontece? Esse lado é o maior, certo? Certo. Esse é o que tem 3 centímetros. Ó. Hum. Aí. No lado maior, você vai medir aqui agora o lado menor. É o contrário. Você mede aqui 1 centímetro. Hum. Tá certo? E aqui, que é o lado menor, é o maior. Você coloca aqui 3 centímetros. Não precisa fazer tudo isso aqui de novo, ó. Tirar o centro e tá, tá, tá. Hum, aí Entendeu? Já é aí já é o próximo gominho. Não, eu falo não, pra você, mano. Esse canal, é esse aqui não tem não, bicho. Não tem. Procura aí que eu quero ver se o cara explica assim. Como diz o povo é do Nordeste. Ah, Cuida. Cuida. Cuida. Ó. É macho. Aqui, ó. Já vou traçar o risco aqui Isso. Lembrando que Olha, já Ai. tem mais um gomo Ai mesmo, já tá pronto Ó, e assim sucessivamente O que que acontece? Agora aqui de novo, lado menor 3 centímetros Três. Três centímetros. Aqui na pontinha. Ó. Lado maior, um centímetro. centímetro, que é o menor. Eu já aprendi, já. É isso, filho. Só riscar que você vai ter um toeiro de curva de goma. E aí, vai o resultado? Aí, ó. Aí você vai chegar nisso aqui, que é o padrão. E vai emendando na hora da solda? Vai. Primeiro ponteado. Aí você vai lá e corta. Ah, um exemplo. Você fala assim, ah, vou precisar de 10. Você vai lá e corta 10. Cortou com? Vai cortar aqui com a lixadeira, ó. Qual o disco que você usa? Eu uso, ó, dos discos que eu já comprei. Eu comprei um disco desse aqui esse dia que eu paguei 28 reais. É uma porcaria, não vou falar a marca. <risos> esse aqui, ó, eu compro lá na loja do meu filho. Você paga quanto? Um R$3,50. 3,50. Deixa eu ver se eu tenho um pedaço do outro aqui, ó. Aqui, ó. Não. Vou mostrar a ah, a marca já comeu Eu, cara, esconde aqui Não, tem que pôr a marca Não, não põe não Tem que oh, pôr a marca, não, amor Não, não põe não Ah, você oh. tá que não é bom mano. Não, não R$28,90 paguei isso aqui é, Mais amor. 10 de frete Do <risos> mercado é, livre. horrível Uma bosta isso <esse> aqui ah. <risos> Esse daqui é o melhor que tem Essa marca aqui, ó Elite Elite essa marca aqui, ó. Caríssimo. Elite. Caríssimo. R$3,50. Acabei de arrancar o preço. Um é, bom. mano, isso aqui é... Tem alguma marcação de como que ele é? A numeração, alguma coisa? Ah, filma aí que a turma se, se vira depois. Oh. Mano, esse disco Oitenta. aqui, ele é bom pra tudo, filho. É muito bom. É bom de verdade mesmo. Não é sacanagem, não. Mas é muito bom. Bom, bom. Aquela teoria que, às aqui. vezes, Deixa eu ver o caro filme. não é tão bom assim. Esse eu tenho Acabou você um já fez outro teste também. com vários. Tem um outro também que é da marca Samurai. Esse é bom, hein? É bonzinho, mas esse aqui é melhor. Sim. É o mesmo preço. Já os discos de flap da Samurai é sensacional. É muito bom. Muito bom, tá? É bom de verdade. Aí você vai lá, coloca isso daqui. Certo, bem preso com todo o cuidado é usa seu, seu é, o EPI, EPI e tal, certinho. E vem na paciência pessoal, corta devagarzinho. Não vai querer cortar de uma vez para não sair tudo torco. Aí depois você vem com o um acabamentinho, lógico. Certo, fica a flapzinha que vai ficar as rebarbas. Tira a rebarba cata esse rebolo. Como que é tá o nome desse bolo? Ó, esse aqui, ó, tá cortado sem acabamento. Vai ficar assim, tá vendo? É. Você vem aqui com esse lima rotativa, chama isso daqui, ó. Hum. É muito bom isso daqui, viu? Você acha no Mercado Livre. Esse aqui eu paguei 58 reais, mas já usei muito, ó. Ele já até quebrou, já soldei, ó, tá vendo? <risos> é bom demais, filho. E aí você vem aqui, ó, com a furadeira hum. e arranca toda essa rebarba. Fica Antes lindo. de soldar, fica porque Aí. é pra não ficar rebarbinha dentro, é, tem que ir limpando. Vamos mostrar nesse aqui agora. Exato. Imagina todas aquelas rebarbas aqui dentro, ó. Pega aqui dentro, mano. Aqui ainda, depois que eu soldar, eu vou escovar tudo bonitinho pra ficar bem limpinho, tá? Tá vendo? Então é. não pode ter rebarba, nada disso. Aí vai ter gente que vai falar assim, Nossa, Bidu, mas é muito trabalhoso. Ninguém tá falando que não é trabalhoso. Por isso que o cara que cobra caro pra fazer um negócio desse, ele cobra caro. Porque realmente é trabalhoso, né, mano É verdade. É dá trabalho. É uma obra de arte, né? É, exatamente. Dá muito... Ai, dá uma coceirinha aqui, bicho. Dá, mu... dá muito trabalho. Sabe aquela coceirinha gostosa que você coça assim? Ai, Os homens creio. vão entender, ó. Ah, Tá bom, tá bom, tá bom. Então... Aí, ó, meu, aí. <risos> Então, dá muito trabalho mesmo. Por isso que eu acho que não é injusto o cara cobrar caro para fazer um trabalho desse. É. Só que a nossa intenção é o quê? É mostrar que você consegue fazer é um trabalho que... desse, sim, por exemplo. E lá no carro já tem pronto também. Cadê tá o carro? O meu também é, né? O seu também foi feito aqui, ó. ó. esse aqui foi feito, ó. <risos> Com o acabamento pintadinho. Isso aí é sem solda. Sem solda. Ó. Ficou perfeitinho Ó, da Juliana Isso aqui eu tirei um pouquinho da soda Mas eu deixei as marcações ali porque eu gosto Isso é uma questão de gosto Entendeu? Isso aí é tudo feito de inox e tal Bonitinho ah, Aqui o escapamento também Ó, ó ah. escapamento que bastante gente pergunta como que foi feito ó. Olha aí é que ele é de inox, mas inox no escapamento não tem jeito. Ele é amarelo assim mesmo. É, não, tem limpa, né? não tem jeito. não Mostra no seu escapamento e sai aqui, amor. Porque tem muita gente que não sabe. Olha lá. O Escapamentinho sai aqui embaixo, ó. louca. Olha lá. Ai, tem uma peripécia, hein, esses dias. Esses dias minha mulher chegou em mim e falou assim... Ô, Bidu! Não, não é Bidu. Mor! Tá Cadê a coca? coqueteleira, que eu vou fazer uma caipirinha pra nós tomar. Falei, Pô, tá lá na ponteira do seu escapamento. Meu Deus, é verdade. Eu esqueci disso. A tempo. ponteira do escapamento dela é coqueteleira de casa. Tava aqui o um coqueteleira de fazer caipirinha. É, aquela que se faz assim, ó. Falei, olha, mano, dá uma ponteira da hora. Porque ela, ela, ela sai assim lá embaixo com duas polegadas e meia e vira em três e meia, assim. Ela tá Falei, é esse mesmo que eu vou usar, filho, olha lá. Ficou oh, ó, lindo. Não, e eu vi perceber depois de quase 10 anos. É. Então é isso, pessoal. Deu pra entender legalzinho o vídeo? Se você não conseguiu entender... Me chama no Instagram. Não, se mata. <risos> não, mentira. mentira. Se você não conseguiu, vai lá no Instagram ou deixa nos comentários aí embaixo a parte que você não entendeu que a gente tenta gravar de outra maneira pra fazer vocês entenderem legalzinho. Né, amor? É isso aí. Fechou, então? É isso aí. Então é isso. Espero que tenha ajudado. Isso daí você usa pra tudo. Pra escapamento, para Se você quiser fazer um, um negócio assim, ó. Uma curva assim, ó. Uma curva assim? E dá uma volta. Outra volta e outra volta pra você sentar em cima. Você faz também, <risos> entendeu? <risos> faz o que você quiser com isso daí. Isso aí usa pra tudo. Esse padrãozinho, se quiser uma curvinha mais fechada, mais aberta, diminui em cima... Oh, aumento aumenta em cima, diminui embaixo e assim sucessivamente. Fechou? E, e vai pra cima, filho. Mete o louco, mete a mão. Se não der certo, aí você vai lá e paga pra alguém fazer. Mas pelo menos você tentou. Porque a chance de você conseguir é gigantesca. Né, mano? É isso aí. Se eu não tivesse tentado, eu não estaria hoje aqui com esses carros e gravando esse vídeo tentando ensinar vocês a fazer. É isso mesmo. Né, não? É isso aí. Quem aí quer um abraço? Vira de é... costa que eu dou aqui. <risos> Fiquem com Deus, meus lindinhos. Até a próxima. Tchau. Até.